Cada vez mais, no nosso Mãos à Obra, queremos trazer ideias simples, fáceis, práticas de executar aí em casa. Como sempre, hoje temos um problema e o Luís Pedro trouxe-nos a solução. Certo, Luís Pedro? Certo. É verdade. Uh, olha, isto está aqui atrás. Isto é uma coisa que acontece lá em casa, muitas vezes, quando temos uma vedação, um muro, um, uh, Isto acontece é de vezes. Nós ali daquele lado, que também tínhamos o mesmo problema, que dá lá para fora, resolvemos com uma sebe. Certo. Aqui temos isto que o, que o vizinho resolveu, pôs aqui uma tela, ficou bonito para o lado dele, mas para este lado ficou feio. Bom. Então a solução que eu trago é um vinho que fui buscar ao Roi Merlin, no caso escolhi um preto porque era tinha mais a ver com o de coração, mas isto também existe em cor de vinho e existe em vinho verdadeiro, okay. este é sintético, portanto este aguenta, não sei quanto tempo, mas aguenta para uma excelente ideia. Queres-me uh, ajudar a pôr isto? Vamos! A primeira coisa a fazer é saber a altura que temos que cobrir. Neste caso, esta peça de Vime tem um metro de alto por três de comprido. Luís Pedro. Um metro de alto. Está perfeito. Certinho. Embora haja outras medidas disponíveis no, no, no Royal Há, há maiores e, de qualquer maneira, se for preciso cortar, também se corta como está funcionando. Maravilha! Final. Porque nós, neste caso, temos um comprimento muito maior do que 3 metros e, portanto, vamos usar duas peças e uni-las. Uma delas de vai ser cortada. Sim, e podemos sobrepor um bocadinho, até para não haver passagem de Vamos esticar. Luz. Muita atenção que o que o Luís Pedro fez não se pode fazer, ou seja, não podemos desenrolar logo a peça. Temos que colocar a peça enrolada ir desenrolando e apertando ao mesmo tempo para garantirmos que ela fica esticada, ok? Não tornas a fazer isso. Ai, a conversa, vamos lá! A única dificuldade neste processo é a colocação da braçadeira que temos que colocar deste lado e ir prender a uma superfície que esteja daquele lado. Neste caso, vamos usar a rede que cá já existia e aí então puxamos, não podemos encaixar ao contrário porque senão ela não vai prender e vai ficar solta, portanto é preciso ter atenção. Este processo tem que ser repetido ao longo da aplicação, mas sempre que vamos andando, vamos colocando nos pontos mais abaixo, porquê? Porque depois se avançarmos muito, cá para baixo já não temos como passar a abraçadeira para o lado de lá, atenção a isso. Por fim, quero-vos dizer que a única ferramenta que precisamos é de um alicate de corte. A função dele vai ser cortar o excesso da braçadeira por uma questão estética e para as pessoas também não se alejarem, e também, porque vamos chegar a um ponto, que vamos ter que cortar o vime para acertar a medida e, portanto, com este alicate cortamos os arames. Simples. E ainda há mais uma coisa importante que esqueceste de referir. referir. Então, Neste trabalho é importantíssima, se não imprescindível, a ajuda de uma segunda pessoa. Verdade, verdade. E umas levinhas também vinham a calhar, que é para não se magoar no arame. <risos> Afinal são duas coisas mais. <risos>